Vou dividir esse vídeo em três partes, que é uma prévia desse imóvel, vai ter vídeo completo aqui no canal. Então se inscreve aí e segue a gente para ver mais.